Tu tá pensando que é o que, mano? Com essa tua cara de nerd? Ah, tu tá pensando que tá bom, é? É plano 2022, ano da Copa. Ah, tu conheceu o Elon Musk, tá? Ah, tá fazendo foguete.